Hoje eu vim falar de um tema super polêmico que eu vejo muito na internet. Roupas que não saem de moda, peças que nunca saem de moda. Isso não existe e hoje, nesse vídeo, eu vou te provar por porquê. Olá, eu sou a Marcela Damaso, eu sou idealizadora do Meu Atemporal. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva já. Aproveita e dá o seu like e ativa o sininho para você ser avisada todas as vezes que eu postar um vídeo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, é só procurar por Marcela Damaso. Bom gente, eu sempre gostei de moda, né, e eu sempre fui muito curiosa com essa questão de moda, dos modismos, do porquê que as pessoas se vestiam desse jeito, é... ou porque elas combinavam as cores dessa forma, de um determinado modo, e eu sempre fui muito curiosa com isso. E eu passei a entender mais né, essa questão de moda quando, de fato, eu fui para a faculdade. E eu entendia como se formavam as tendências, como e por que as pessoas usavam sempre, né? tava todo mundo na mesma moda, na mesma onda da moda. Então, eu aprendi muito sobre, sobre o inconsciente coletivo. E isso me ajudou a entender outras coisas também. Nem sempre a gente consumiu moda como a gente consome hoje, eu já falei isso. Em alguns vídeos meus anteriormente a gente tinha um ciclo muito bem definido né a gente tinha as as coleções né que eram por por por estação então era sempre primavera-verão outono inverno e hoje a gente tem aí tem marcas que nem tem coleção né elas lançam coleções ou micro coleções toda semana por exemplo então fica hoje fica muito mais mais é, Difícil você identificar né, a moda do, sei lá, de 2000, uh, 2010 em diante, né, de pontualmente. né Colocar, olha, esta foi a roupa que marcou. Hoje em dia é muito mais difícil. A gente tem essas demarcações uh, basicamente até ali o início do, dos anos 2000, né, que foi aquela onda, aquele boom do jeans, todo mundo usando jeans. É, várias combinações, lavagens diferentes, mas nem sempre foi assim, como eu falei antes. Então, o que acontece? Tinha, é, nas décadas passadas, eram bem definidas, por N motivos, tá? Eu não vou entrar nessa questão social, é, socioeconômica. Só para vocês entenderem, então, se a gente pegar as, a, os anos, né, as décadas passadas, do século passado, pegar os anos 50, 1950, a cintura era bem marcada, né? E tinha uma saia bem ampla. Na década de 60 teve né, a libertação é, da mulher usar só isso, né, só essas peças, assim bem marcada Então você tem o tubinho, você tem essas peças que são mais um pouquinho mais afastadas do corpo, a calça cigarrete. Anos 70 a libertação né, da mulher, todo mundo mulherado é queimando sutiã, é, o feminismo vem com mais força e o uso de jeans né, com cós baixo. Então Traz muito essa jovialidade, desde a década de 60, né? mas você vê assim, que, são, que é muito bem pontuado. Todo mundo fala né? ah, e os anos 80, a moda dos anos 80, que eram as ombreiras, era um maximalismo absurdo. As pessoas usavam muita, né? pensar que a mulherada usava maquiagem, era muito batom, muito blush, o olho colorido, aquele cabelo bem armado. Né, tinham as women aí na década de 90 esquece, vem o minimalismo, uma calça jeans, uma camiseta e assim por diante. Então você nota que as coisas eram muito bem definidas e hoje a gente não consegue né, definir é, a moda de uma forma tão marcada. Hoje em dia a gente tem inúmeras, várias, muitas tendências ocorrendo ao mesmo tempo. Por isso fica difícil ter essa marcação, essa demarcação de tendências Aliás, né, essa demarcação de modismos é, bem estruturados, como a gente tinha nas décadas passadas. E hoje também é muito mais fácil, né, e temos a liberdade, eu quero que vocês lembrem sempre disso, que nós temos sim a liberdade de escolher quais tendências a gente vai usar. Não é porque lançou a, a, a manga bufante que a gente tem que se encaixar, porque senão a gente vai ficar fora de moda. né? Hoje a gente tem muito mais liberdade para se vestir com autenticidade, com aquilo que é essencial para a gente, de acordo com o nosso estilo. E eu vou falar agora a definição de moda no dicionário. Porque eu fiz uma, um questionamento né, um tempo atrás nas meus stories, e eu gostei muito da, das respostas que, que que as meninas me deram, porque todo mundo entende moda por, um, por algum, algum meio e diferentes pontos de vista. Então, eu vim trazer aqui do dicionário para a gente começar a falar por que que tem peça, por que que as peças saem de moda sim. Então, vamos lá. Moda é um substantivo feminino. Conjunto de opiniões, gostos, assim como modos de agir, viver e sentir. Coletivos. Sendo assim, com esses modismos, né, indo e vindo, como a gente pode afirmar que uma peça nunca sai de moda? E eu sei, eu, tenho, eu vou trazer até alguns exemplos para vocês é, entenderem meio que eu estou falando. E quando eu ouço assim que nunca sai de moda, aí me dá mais medo ainda, me dá um, um tremor até por dentro. Porque não dá para a gente afirmar que uma peça não sai de moda, sendo que... Muitas vezes elas são, tem peças que são repaginadas e tem peças que somem completamente do das lojas. Um exemplo disso, eu nem vou falar de peça agora, é o veludo. O veludo por muito tempo foi tido como brega, como roupa de brechó, e agora voltou o veludo cotelê, que é aquele que tem as que ele é ele tem as ranhuras, tem o veludo cristal, que é aquele super brilh, é aquele veludo brilhante. Então, assim, não dá pra a gente falar que uma peça nunca sai de moda. O que acontece é outra coisa. E uma das peças que eu vou falar agora para vocês foi assim... Foi uma peça que foi, por muito tempo, esquecida. E era tido como brega quem usava, que é a Mom Jeans. Então, pensa bem. A gente remete essa, essa peça, essa roupa, essa calça... Dos anos 80, 90, que a cintura era mais alta. É, se a gente pensar um tempo atrás que a gente usava barriga de fora com piercing, vou mostrar daqui a pouco, essa peça era algo assim inimaginável. Usar uma mom jeans, mas é de jeito nenhum, era brega, era calça Santropeito, nossa, é, é, é a roupa que, sei lá, a tua tia que. Não sabe nada de moda. Usa são é fazia muita referência aquelas mulheres que, que realmente não, não se ligavam nas tendências e não usavam as roupas que eram, né? Consideradas tendências. Então, falar que mom jeans é uma peça que nunca sai de moda. Já tô falando aqui que é um erro, tá? Ela saiu de moda, sim, assim como blazer oversized. Blazer Oversized se usou muito nos anos 80 e início da década de 90. Ninguém usava um blazer Oversized no final da década de 90, nos anos 2000. Por quê? O blazer ele foi acinturando, é, ele ficou mais justinho, ele ficou mais sequinho, né? a modelagem secou mais. Então, não adianta você falar que ah, blazer Oversized nunca sai de moda. Sai sim, assim como as estampas, algumas estampas. Você pegar essa estampa Príncipe de Gales, há quanto tempo que não estava na moda isso? Eu lembro do meu pai com um, um, um costume, né? uma calça e um blazer é, com essa estampa Príncipe de Gales. E depois, durante muito tempo, falando de moda masculina, hein, que é super tradicional, tal, pelo menos era, né? ele não achava. Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção. E um clássico que todo mundo fala que nunca sai de moda, eu acho incrível, porque eu não lembro de eu querer uma jaqueta jeans há 10 anos atrás. 15 anos atrás. Porque não tava na moda. Ninguém usava jaqueta jeans. Ainda mais essa que, novamente, remete aos anos 80, 90. Esse jeans mais largo, mais pesado. Então, se a gente pegar aí o início dos anos 2000... A mesma coisa do blazer. A jaqueta tinha elastano. Elas eram mais escuras. Eu lembro que eu comprei um conjuntinho. Porque eu sempre gostei de calça skinny, né? E calça escura. E eu nem lembro o nome da loja. Faz muito tempo. Eu comprei a saia. Né? Eu já tinha uma calça. Então eu comprei a saia. E comprei também essa jaqueta. E era um conjuntinho mesmo. Porque ela tinha um zíper. Aparente, bem bem grandão aqui, né, nas mangas, e na saia também. Então, você controlava aí a fenda da saia de, através, né, de acordo com o, com o zíper. E, nossa, aquilo era demais, você usar o jeans daquela forma. Ninguém usava o jeans dessa forma, largona, oversized, com esse jeans pesado. Primeiro que nem existia, e era coisa de brechó. E o brechó, na época, também não era moda. E bem, já que eu falei da calça skinny, quando eu estava na, na faculdade, eu queria muito uma calça skinny. E eu não achava essa bendita calça skinny. Elas eram mais ajustadas, mas não tinha uma calça skinny. E por muito tempo, eu, eu fiquei esperando a moda voltar, as empresas começarem a fabricar uma calça skinny. Assim, já na faculdade pensando né, que foram quase cinco anos, já na faculdade eu consegui comprar essa, essa calça skinny, né? Mas... é uma coisa que, assim, nunca foi... É... Sei lá, se a gente pegar a cigarrete, né, que pode, pode ser, não sei se, se a gente consegue encaixar, mas a calça skinny como a gente usa hoje, não se usava há 10, 15 anos atrás também. É a mesma coisa. Então, não tem muito como você... Eu sempre falo, contra fatos não há argumentos, não tem como você falar que nunca sai de moda. Só porque você está usando agora, só porque é um modismo da sua época ou da sua geração. E essas imagens que eu coloquei aqui, foi eu coloquei de forma proposital, tá de da, da moda que é usada hoje. Então, a jaqueta jeans, a, a calça skinny, o blazer oversized e a calça mom jeans. Porque elas refletem aquilo que a gente está usando hoje. Mas não que elas fossem é, tendência há cinco ou dez anos atrás. E o legal é que assim, quando a tendência chega, né? E não tem, eu, não tem problema nenhum querer usar tendência. Eu uso tendência, as que me favorecem, lógico. É que a gente fica empolgada. Porque tanto tempo que a gente não usava, então é, vira, um, é, vira uma febre. É natural a gente é, não querer abandonar e falar, nossa, eu lembro que quando chegou a Skinny, é a cintura média, calça cintura, nunca mais vou usar calça cintura baixa, e o que a gente mais vê aí são é, algumas mulheres né, voltando a usar a calça cintura baixa, então é um desejo que a gente tem inicial e ele pode sim durar um tempo, pode durar 5, 10, 1 ano, essa, esse boom, essa coisa de, de querer usar e se apropriar disso, mas nem por isso vai deixar, né? De ser moda, nem por isso você vai conseguir usar essa peça por 15, sei lá, por 20 anos. Não sei. E aí vamos pensar assim, né, na, na calça skinny que eu acabei de falar. É... Quando a calça skinny chegou, todo mundo usou e abusou. E todo mundo só queria calça skinny. E eu lembro que as marcas iam afunilando cada vez mais a, as pernas. Teve uma vez que eu fui, eu não lembro se foi na C&A, Tipo, meu pé não passava, sabe? Passava com dificuldade pela, pela, pela calça de tão justa que era a boca. E aí você pensa, né? Nossa, eu nunca mais vou voltar a usar calça assim, assada. Aí a mom jeans chegou, né? E aí todo mundo migrou pra mom jeans. Porque é legal, porque é cool, porque é interessante, porque é nova. Então vamos lá fazer um exercício. É... Começa a pensar em todas as tendências que você amou e foi largando, né? Foi perdendo a graça mesmo no caminho. Melhor ainda, pega umas fotos suas, assim, de 5, 10 anos atrás. Pra você ver se o que você usou lá tá defasado. Se você usaria de novo hoje, né? As tendências que eram usadas antes, elas estão em desuso agora. Nos anos 2000, volto a falar... Era aquele bom de usar calça, quanto mais baixo o cos, melhor. E aí, né? E era, e era aquela moda de ter piercing, e tinha diversos tipos de piercing no umbigo, com strass, com correntinha. Pra quê, né? Você vê que uma coisa, uma tendência puxa a outra. Então você tá com uma calça ali, cintura baixa, baixíssima, com piercing à mostra. E aí eu te pergunto, há quanto tempo que essa calça não é tendência? Não saiu de moda? Todo mundo está usando, o coletivo está usando essa calça? Em cada loja do teu bairro, do shopping, na internet, tem essa calça? O que mais a gente vê hoje, e agora tem uma tendência forte chegando, da wide leg, é que essas calças são um pouquinho mais altas, mas que tem a boca larga. Né? Não é igual, é, as calças eram mais justas e com a cintura super baixa. Então assim, a moda evolui. Hoje, né, vamos pegar uma outra tendência de hoje. Os terninhos. Nossa, quanto tempo que não se usava terninho. Terninho era coisa de mulher executiva, coisa de mulher que era brega, não sabia se vestir. É, não tinham cores, o terninho era sempre preto, ou cinza, marrom, aquelas cores que eram bem fechadas. Que era o que? Para escritório, para mulher executiva. Hoje a gente tem terninho assim, a torta e à direita, rosa, azul bebê, laranja, coral, uh, bege, azul royal, verde, inúmeras cores e que as mulheres estão usando com sapatilha, com jeans, com, com tênis, com escarpão, usando do jeito e da maneira que elas querem. Agora há quanto tempo que você não vê essa tendência? Não dá para julgar. Uma peça de roupa e falar que ela nunca sai de moda. Né? A gente já falou aqui da jaqueta jeans, que né? a gente nem pensava em usar um tempo atrás e agora a gente usa. Como dizem as, as consultoras que ditam regras, tem que ter, é must have, tem que ter no guarda-roupa. Sabe? Então, não dá pra gente falar que uma peça nunca sai de moda. Quando eu falo de estilo atemporal e tem peças que eu uso, é isso. Tudo bem que ela não está na moda. Ela é atual, ela serve pro meu, pro meu estilo, eu vou usar até, sei lá, até olhar para ela e achar que não, não faz mais parte do meu estilo ou por algum motivo. O estilo atemporal tem isso de bom, quando você compra essas peças elas se tornam essenciais para você, você não precisa descartá-las como uma tendência passageira. Agora, falar para mim que uma peça nunca sai de moda, não. Se você começa a comprar todas essas peças que nunca saem de moda, daqui um tempo você vai olhar e falar, o que, que eu fiz? Por que eu não quero mais usar? Aí você começa, Ai, meu estilo mudou isso? Não, você comprou uma tendência. E aí as tendências, elas servem para que você as use enquanto essa tendência durar, enquanto o coletivo né, estiver usando, a partir do momento que não existe mais coletivo, não tem mais moda, não tem mais tendência, se você não se identifica com aquela peça, é uma peça que está fadada a se tornar um peso no teu guarda-roupa. Então, o que eu quero que vocês, o né, sonho assim, da, da minha vida é fazer com que vocês entendam que é muito melhor ter um estilo próprio, temporal, definido, do que ir atrás de tendências. Você se perde, você não sabe quem é você. Por isso que tem tantas mulheres me perguntando, Marcela, mas qual é o meu estilo? Às vezes perguntam do meu estilo, né? Como para testar, mas você sabe o seu estilo, qual é? Eu não vou falar que eu sou romântica, que eu sou bar, é, que eu sou romântica, que eu sou é, criativa, ou que eu sou isso, aquilo. Me vestido é temporal, eu, tenho, eu gosto de peças básicas, com cortes é, geométricos e cores neutras, ponto. É isso. Mas assim, são coisas, são elementos que eu trago durante muito tempo de autoconhecimento, que eu entendi o porquê. Por que, que eu não fico bem com uma blusa super estampada? Porque eu não gosto de peça estampada. Por que, que eu fico bem e eu gosto daquela camisa que eu tenho, que ela é super estampada? Porque tem elementos que eu gosto naquela peça. São vários elementos de uma peça que eu gosto. Então, moças, então mulheres, fiquem super atentas com essa questão de comprar peça que nunca sai de moda, achando que isso é estilo atemporal. Não é. Lembra de uma frase sempre, sempre que vocês forem pensar nisso. Lembra da Coco Chanel. A moda é passageira, mas o estilo permanece. Então se a moda passa, os modismos passam, a única coisa que fica é o teu estilo. Tenha o seu estilo bem definido. Tenha um estilo atemporal, um estilo que não sai de moda, um estilo que não tem prazo de validade. Você vai economizar o teu dinheiro, economizar o teu tempo, economizar espaço no teu closet. Vai ser uma mulher bem confi é, sim, muito confiante e vai sempre se sentir bonita. É muito melhor você ter um estilo seu, um estilo atemporal que não tem prazo de validade, do que ficar refém daquilo que os outros dizem, daquilo que os outros usam. Então, esse é o meu, é o meu conselho para você hoje. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso, ou uma mulher que precisa saber que ela vai ficar muito melhor com o estilo atemporal. E se você ainda não deu o seu like, deixa o seu like aqui para esse... Vídeo chegar ao maior número possível de mulheres. Eu fico por aqui, mas a gente se vê na próxima. Até lá!